Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração, mais um vídeo novo pra vocês. Lenda nova, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Pessoal, foi passado pra Thaís, uma inscrita do canal mandou uma mensagem pra Thaís falando que ela morava aqui nessa casa, né? Ela morava, né Thaís? Ela junto com o marido dela e com a avó dela. A avó dela, né? Aham. Uhum. Aí disse que a avó faleceu, né? Isso. A avó faleceu e depois ela começou a sonhar com a avó, uma então, assim, né? daí ela faleceu. Eles mudaram daqui, ah, né? Eles mudou, né? Eles mudaram daqui. E daí ela, ela começou a sonhar com a avó dela na porta. Foi o que ela me falou. E nisso que eles mudaram, ela começou uma reforma para eles voltarem depois. Sabe? Disse que a casa era bem simplesinha. Aí eles estavam reformando. Eles estavam reformando para depois voltar. Entendi. Porque parece que tinha... era pequena, daí a avó faleceu, ele tinha plano de ter filhos. Ela contou assim uma história, sabe? Uhum. É, daí ela pegou e, e se mudou daqui para começar a reforma e ela começou a sonhar com a avó dela na porta. E ela acabou decidindo parar a reforma e não voltando mais para cá. Entendi. É. Mas ela não chegou a ver a avó dela aqui. Foi só no sonho. Sonho. Mas ela... ela fala que ela tem certeza que a avó ficou aqui. Porque a avó era muito apegada nas terras. Ah, entendi. E ela sonhava com a avó dela na porta. Sim. assim, né? Uhum. Sonhava com a avó na porta. Ela, ela falou o nome da avó? Não falou. Não falou, né? E ela falou mais ou menos quanto tempo foi que aconteceu isso? Não, Thiago, eu também nem perguntei, não cara. Perguntei, né? Bom, vamos dar uma explorada. Como ela disse que estava reformando, pelo que eu vi ali, ó. Aham. Uhum. Não sei se terminaram ou começaram a reformar Depois eu posso perguntar mais detalhes pra ela, Thiago pra... E quando a hum. gente voltar à noite aqui A gente conta certinho no, no vídeo de Sim. investigação sobrenatural É, hoje a gente vai fazer a exploração Fazer o reconhecimento do local Ver se não tem nenhum poço aqui pra... No caso a gente vir à noite, né, Thaís? Uhum. Algum perigo é, a gente vem de dia, faz exploração Vamos ver como que é essa casa É até bom que também que o pessoal vê os detalhes Como Sim. que é a casa de dia Porque de noite não dá para ver tudo, Exatamente. né? Exatamente E é, aí a gente acaba vindo à noite Fazendo a investigação Ver se o espírito da avó dela está na casa uhum. o, o bom era a gente perguntar para ela Se a avó dela morreu aqui é. Ver se a gente conseguiu é, Saber mais, né? É, vamos investigar, Tiago. Vamos perguntar mais pra ela, né? Sim. Depois, e quando a gente voltar de noite, a gente conta tudo certinho. Com é isso detalhes. aí. Galera, a gente vai entrar lá pra dentro agora. Vamos mostrar detalhes da casa pra vocês. Eu peço pra você já deixar o like, se inscrever no canal. Se inscreve também no nosso canal principal, se você não é inscrito, que é o canal Tiago Furacão. O link tá aí na descrição, que a gente vai em locais de noite e faz a investigação sobrenatural. Igual a gente vai fazer com essa casa aqui na hora que a gente vir à noite, né, Tiago? É isso aí. E vai sair lá nesse outro canal que é o Thiago Furacão. o link tá aí na descrição, vai lá se inscreva que só tem vídeo top todos os dias às 6h20. Bora ali pra dentro, Thaís? Vamos lá, só Thiago. Galera. Então galera, bora pra mais uma exploração. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu quero apresentar pra vocês a Binomo. A Binomo é uma plataforma de negociação que eu estou utilizando para fazer as minhas operações e eu vou mostrar passo a passo como que você Também pode fazer as suas operações de investimento E como você configura a plataforma Eu vou deixar no primeiro link Da descrição para você estar fazendo O seu cadastro, assim que você fazer O seu cadastro, você vai receber uma conta Demo, que é uma conta de demonstração Com 4 mil reais para você estar Aprendendo a fazer as operações Na plataforma. Bom galera, já estou com a binoma Aqui na tela do meu celular e eu vou mostrar Passo a passo como que funciona Assim que você fazer a sua conta, o primeiro passo A você fazer é você vir aqui nesse botão depositar e vai aparecer as formas de depósito para você estar depositando na plataforma, você pode depositar por Pix, PicPay, Boleto Bancário, Conta em Banco Lotérica, tem diversas formas de você fazer o depósito aqui na plataforma lembrando que o valor mínimo é de 40 reais, então o valor mínimo para você depositar na plataforma é 40 reais e se você usar o meu código que está aparecendo aqui, no seu primeiro depósito o seu depósito vai dobrar se você fazer um depósito de 40 reais ele vai para 80 se você fazer um de 100 ele vai para 200 então não esqueça de colocar o meu código que está aparecendo aí e a configuração que eu vou ensinar agora para vocês vai ajudar vocês muito nas suas operações então você tem que fazer o seguinte e na sua conta real eu estou na minha conta demo e vou lá para minha conta real tem um saldo aqui de 1413 reais e agora eu vou aqui nesse ícone padrão. E aqui eu vou ver qual moeda está mais valorizada. A moeda que está mais valorizada é a Krypton. Então eu vou fazer a minha operação na moeda Krypton. Agora eu vou vir aqui nesse ícone que é tipo de gráfico. E vou colocar aqui em vela. Agora eu vou aqui em, em time. E vou colocar 15 segundos. E no indicador eu vou colocar aqui em bandas. Você pode configurar a cor que você quiser. Eu vou deixar a cor padrão e vou aqui em aplicar. E vou fazer aqui um investimento aqui de 73 reais como que funciona agora você tem que analisar esse gráfico e prever se ele vai subir ou se ele vai descer essas linhas coloridas que estão aqui vai ajudar você a prever se ele vai subir ou se ele vai descer se você ver que a linha ela está apontando para baixo provavelmente ela vai cair, então você tem que fazer a operação para baixo. Se você ver que ela está subindo, provavelmente ela vai subir, aí você faça a sua operação para cima. Eu analisando o gráfico aqui, eu estou vendo que ela está começando a subir, então eu vou fazer um investimento para cima um investimento de R$ 73,00. Se a nossa provisão for correta, o valor vai ser de R$ 133,59 vamos aguardar e ver se a nossa previsão foi correta bom galera mais uma operação bem sucedida eu fui para um saldo de R$ reais e centavos vocês viu que com essa configuração que eu passei para vocês a chance de acerto é bem maior mas não se esqueça para você estar fazendo as operações você tem que ser maior de 18 anos e toda operação pode haver perco de risco de capital então analise muito bem o gráfico para vocês estar fazendo as operações de vocês eu sou binomista e você também é binomista. Obrigado, binom por patrocinar esse vídeo aqui pra gente. Galera, bora lá pro vídeo? Thaís, eu acho que o telhado, acho que nem chegaram reformados. É, tá acho que também não. Mas pra... tá, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Cuidado, aqui. tá caindo, hein? Tá vendo? Que uma área, ó. Ó, tem uma, duas, três janelas. Que ela já roubaram para gente. Repara pra você ver que tá tudo, ó. Tudo tá caindo, finalzinho. né? Né? Aham. Uhum. Uma casa grande, que parece, né? Uma Mariona aqui, ó. Aqui não era cimento, tá vendo, ó? Então. que era pedrinha jogada, ó. Não ah, sei, talvez pedrinho. eles iam cimentar e colocar piso, né? Pode ser. Eu acho, não sei. Licença. Licença. Mas era uma casa bem, assim, humilde, né? Aham. Uhum. Ó, eu acho que eles iam pôr a piso, Thiago. É. Tá vendo? Olha as paredes. A janelinha antiga. Uhum. E pelo jeito não tava forrada, né? Pelo jeito não. Ou talvez eles iam forrar também, né? Ó. Uh -uh. Será que a avó dela aparece aqui mesmo? Então. Ela falou que ela sonhava muito que a avó dela aqui na porta, né? Então. Será que era essa porta? Então. Aqui era um quarto. É. Não é um quarto tão grande, né? É. Tá vendo? Eu acho estranho as paredes, ó. Tudo cheio de marca, tá vendo? Sim. Parece que essa parede era vermelha ou não? Sei lá, estranho. A câmera não parece, mas é que parece. Olha, aqui tem tá uma grade, ó, tá vendo? uma grade. Plantação aí. Plantação. Não tinha forro. É, uma clasinha bem humilde, mas eu acho que eles iam reformar e ia ficar bem legal. É. Bacana. Eu acredito é, que sim. Ó, tem um prego aqui, uhum. Cuidado. Então aqui era a cozinha e aqui era um quarto. Aqui era a cozinha? Não, a sala, né? Eu acho que era é a sala. sala que não tem encanamento. Vamos ver aí. Ó, oh. oh, provavelmente já tinha tirado tudo. <risos> já ah, tinha quebrado tudo. Alergia. Já tinha quebrado tudo o chão, né? Talvez Sim. se eu ponha a piso. Ó, oh, encanamento roubaram, Thiago. Encanação. Ah, me deu alergia. Eu cara. acho, Thiago, que esse... Essa, esse esse banheiro aqui rebocaram na reforma, ó. Eu acho que ele sim. nem era rebocado. É. Provavelmente sim. Aqui, ó. essa é, é, é um a Nossa, me deu alergia, velho, essa casa poeira. Nossa, vem aqui, tá isso? Que nojo. O que é isso? Não sei. Aqui é outro quarto, né? Não muito grande também. que já não tem janela, ó. Aqui já roubaram a janela. Já roubaram a Ó. Roubado, né? Ou tirado, uhum. assim. É. Uma construção diferente com a plantação, né? Plantação. Não tinha forro Acredito eu que eles iam reformar tudo essa casa, Thiago. Então. Mas ela não conseguiu ficar, não. E olha, você pode ver que essa casa aqui foi feita as madeiras. Tudo meio que remendada. É. Vamos ver aqui. Ué? um Banheiro? Não. Não. Pode ser uma dispensa. Ah, olha, mas olha o tamanhozinho Fica aí na parede pra filmar. É, porque é muito pequenininha. Ó, janela também. Olha o cor do sol. Bonito. Uhum. Na câmera não tá aparecendo. Muito legal essa casa. Aqui eu acho que era a cozinha, ó. Roubaram as janelas aqui, ó. Sim. É, roubaram E aqui? Ah, não Achei que podia ser um quarto, mas não é, não, ó. Ah, aqui era uma dispensa então? Ué, duas dispensas dentro da casa. Estranho, né? Bem estranho. e uma cozinha grandinha, ó. Né? Sim. Bem grandinha. O oh. que que aí forma? Garagem, né? Nossa, tem um buracão aqui. Oi, será que era poço, Thiago? Geralmente fazia poço no quintal. Oh, será? Cuidado. Mas será que na garagem? Então, faziam. que? Okay. Outra dispensa? É outra dispensa, eu acho. Não, achei que era banheiro. Ah, um banheiro. Tem fazer um banheiro pro lado de fora. E aqui? É. Ali uma coisa. Tá? É, eles estavam reformando tudinho, né? Olha aqui. Trincado, uhum. né? Perigo de cair na cabeça, hein? Assim. Perigo mesmo, Tiago. E aqui, ó, outra janelona. Pro... Ela, ela falou Quem pra você tá? quanto tempo tava, é, tava parado? Não aqui? falou não. Não falou, amor. Não? Vamos ver aqui, ó. É porque, tipo assim, a casa era... Eles estavam reformando, né? Tava. Depois que aconteceu lá o negócio com a avó dela, aí eles estavam... Eles pegou e mudou e tava reformando, né? Sim. Aí disse que desistiram, né? Ela começou a sonhar com a avó dela na porta. Agora, não sei se era nessa porta aqui, ó. Será? Da cozinha, Ou se era não. naquela porta será ali que, da sala. Será que a avó dela não estava parecendo sonho pra ela? Porque não queria que mexesse na não casa? Não sei, cara. Talvez a avó dela era ser? pegada na casa, não queria que mexesse. Pode ser mesmo, Thiago? Não é? Porque, né? Sei lá. Ou talvez era. Ela sonhava mesmo, mas é estranho, uh -huh. né? E aqui sai é ali, né? Eu acho que aqui era um poço de água. É, era uma varandona, né, Thaís? Aham. Uh -huh. Dá mais uma repassada aqui dentro. Uh -huh. Olha. Ver mais algum detalhe. Né? que eu fiquei estranho duas. Dispensa. Pode ser que você queira uma dispensa só de comida. E aquela ali era uma dispensa de guardar o ah, giganga, tá? né? Não sei. Mas é uma casa... Ela ia ficar, eu acho, uma casa bem confortável, Tiago. Eu acho que era uma casa bem humilde, né? Vamos, mas... vamos dar uma volta por fora pra vamos. gente ver? É, tinha uma varandona boa, né? Tinha. Vou mostrar aqui, ó. Olha o telhado, já está caindo totalmente. Então, Ela falou o nome da avó dela? Não falou não. Falou? Por isso que te perguntar. Nossa, cheio de picão aqui, né? Olha essa cena, Thiago, da casa aqui. Nossa. Olha, uma não casa é jeito, é enorme. Essa reforma que estava fazendo já faz algum tempo, né? Sim. Nossa, olha a rachadura aqui. É, olha. Eu acho que isso aqui foi construído depois, ó. Daí não aguentou. Ah, pode ser. Talvez na reforma. É. Olha o pôr do sol. E a avó dela morreu aí dentro? Não sei, Thiago. Ela falou que a avó dela morava com eles, e mas aí faleceu. Ela, né? ela faleceu. Mas não falou se morreu aí. Não falou. É. Bom. Essa casa aqui, é, sei lá cara, se continuar desse jeito eu acho que daqui um tempo ela cai. Eu acho que cai Esse mesmo. Esse negócio aqui ó, a gente pode vir de noite e tentar investigar. Sim. Ela falou que talvez a... pode ser alguma... um recado que a vó dela queria passar para ela. Aham. Uhum. Thaís, vê se você consegue filmar aquela imagem do sol, cara, olha que coisa mais eu linda. Eu acho que a câmera não pega. Não pega? Vai estar muito linda aí. Tá. Galera, o sol tá enorme ali final do dia. E pessoal, a gente veio aqui fazer a exploração, foi passado aí para Thaís, né? Uhum. O local disse que a senhora morreu, aí, morreu aqui, né Thaís? Uhum. É, a gente não sabe se morreu aqui dentro ou ela só morava, né? Sim. Então a gente vai estar voltando um dia à noite para fazer a investigação, ver se ela se comunica com a gente, ver se o espírito dela está aí ou se é só um sonho que a filha dela, a neta dela a neta tá de... tendo, né é... Thaís? Vamos investigar, né? Vamos investigar. Vamos embora? Vamos lá. Galera, até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui!